Esse não é difícil, mira! Não! Really? Gente, ó, a gente está em Dubai E a gente estava muito apreensivo para vir no mês do Ramadã Que esse ano foi em Abril Nem todo ano é o mesmo mês Tem que ver lá porque tem uma parada lá que eles veem a lua Eles estudam a lua e quando a lua tal aparece no dia tal, não sei o que É o Ramadã Mas assim, geralmente é um mês antes todo ano Tipo assim, por exemplo, esse mês foi abril de 2022, ou seja, ano passado foi fevereiro de 2021, mais ou menos assim. Não, perdão, é maio, entendeu? Se esse ano foi abril, é, ano passado foi maio, entendeu? É sempre um retrógrado, assim, todo ano, mais ou menos isso. Mas não, não quer dizer que é uma regra. Mas aí eu tava preensiva, fiquei triste pra caramba, me dei um banho de água fria, quando eu descobri que eu tinha que vir no mês do ramadã, porque vestimenta super fechada que eu procurei saber é muito quente, sou hot It's aí. not hard, mira. Não. Really it's not hard. Ai meus cabelos aqui. Isso é árabe. Isala. Isala, isala, isala. Isala. Olha que bonito né? Baiano bonito, não bonito. bonito. Bonito, bonito. bonito, Baino bonito barato. Barato. Vamos ver. Como é que tá aí, amor? Não podia beber água na rua, não podia comer, não podia fazer nada. Todos os restaurantes é, tinham um, um pano preto tapando, porque pra gente respeitar quem tava fazendo jejum, porque jejum de tudo, de água, de comida, de sexo, de diversão, jejum de tudo. Aí, beleza, né? E vim, trouxe bastante vestido, trouxe até vestido de alcinha e trouxe um um lencinho para poder tapar o ombro com medo. <risos> Aí cheguei aqui. <risos> olha, fica com medo não. A gente tem que respeitar a cultura, né, em primeiro lugar, óbvio, a gente tá na casa deles, no país deles. Aí a gente tem que respeitar eles e a cultura deles. Mas olha, eu cheguei aqui, vi bastante rapariga, rapariga de short curto, de blusinha curta, aparecendo a barriga, aparecendo no umbigo, nos shops, na rua, vi gente bebendo água em qualquer lugar, vi gente comendo. Eu olhava assim, tá entendendo. Aí eu vim com medo pra caramba, né? Só que aí eu vi que, tipo assim, tem que respeitar a cultura deles, óbvio, né? A gente tá na casa deles. Mas, cara, não fico com medo ramado, não. Eu não sei como é que era um ano atrás, dois anos atrás. Eu sei que agora, em 2022, nesse vídeo, cara, muito tranquilo. Eu bebi água na rua, ninguém me parou, ninguém falou nada, ninguém me deu esporro eu achando que todo mundo ia me dar esporro Fiquei com meus vestidos porque eu trouxe vestido longo e alcinha, tranquilo. Tinha os olhares, mas tinha os olhares das pessoas mais velhas. Isso a gente também tem que entender, né? Os antigos são assim mesmo, normal. Mas, no, no, no mais, velho, muito tranquilo. Então, para com esse negócio de ficar com medo, que, ai, vou no... que nem eu, né? Dei um banho de água fria, Bruno sabe, fiquei chateadíssima. Mas depois é só entender e, e chegar aqui. Também dá para vir muito rapariga, tá, gente? Pelo amor de Deus, respeita também. Mas, cara, tranquilo, dá para mostrar ombro, dá para vir de um shortinho mais tranquilo. Uma blusinha também mais fechadinha, tranquilo. E é isso aí, mas não fica com medo do ramadã não. Porque na notícia, nas notícias que eu vi aí no Google, ai, ah, ramadã é ruim, não sei o quê, que não dá pra fazer nada. E realmente, as coisas aqui abrem mais tarde. Por exemplo, alguns passeios, ao invés de abrir 9 da manhã, o 11 horas, meio-dia. Mas assim, deu super pra fazer, tudo tranquilo. Muito tranquilo, gente. Zero medo, zero pânico, zero estresse. Só respeitar mesmo a cultura deles. Se eles falarem alguma coisa... Só obedecer. O que é isso? Não falou que Eu não posso te muito nesse vídeo. Eu já falei de rapariga que tava aqui. Não sei nem se ele vai botar um pi. Tira, tira da minha cara essa câmera. Tá muito na minha cara. E é isso aí. Estou vestida assim no momento porque estou indo pra casa. Mas assim, depois se ele quiser botar um... Ah, fui pra praia. Meus Fiquei tudo fidental andando pelado aqui ah, que fofo. Não praia tranquilo porque até isso eu ouvi também que não podia ir para praia muito menos botar biquíni enfiado na nas nádegas botei depois ele põe meus, meus biquíni aí também se quiser botar dúvida que ele vai botar mas enfim depois ele põe aí umas roupinhas que eu fui porque eu sei que mais mulheres procuram né, sobre o que usar. Homem não. Homem de bermuda e camiseta, tudo certo. E é isso aí. Depois ele põe umas roupinhas mim aí. Se ele quiser que eu fale mais sobre alguma coisa, eu falo. Que é Esse fazer é o meu ponto, ponto de vista. Ah, tá. Tem que, eu não sei, gente. Eu nunca sei se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, aqui. Mas se inscreva aí. <risos> dá o um like, que é importante. Porque ele tem que pagar minhas contas, entendeu? Que aqui, os maridos, obrigatoriamente, quando casa, a as esposa tem que dar uma casa pra elas. E tem que bancar elas de cima e baixo. E eu só vi uma molezinha de Rolex. Eu quero meu Rolex. Então, ó, dá o like nesse negócio aí. Se inscreve, porque ele tem que pagar minhas contas tudo. Tu vai ter teu Rolex, pode deixar. Dividindo.